O nosso primeiro vídeo foi registrado por circuito de monitoramento numa academia em Guadalajara, Cidade do México. Enquanto o um instrutor estava se aquecendo, alguns equipamentos começaram a se mexer sozinhos e ele nada percebeu. Mais adiante, ele viu uma bola de metal se movendo sozinha. Foi nesta hora que o sinal de alerta foi ativado. Mas o pior ainda está por vir. Sim, algo invisível o puxou pela perna. São imagens muito reais e perturbadoras. Aqui temos o mesmo vídeo, só que de um outro ângulo, onde conseguimos identificar outros momentos inexplicáveis. Certamente este rapaz foi atacado por um poltergeist e se isso aconteceu em plena luz do dia, Imagine o que irá acontecer com ele durante a noite. O um vídeo que se segue mostra mais um caso daquela triste realidade de que quando pensamos que estamos sozinhos é aí que estamos mal acompanhados. Nas imagens vemos uma mulher sozinha em casa às duas da manhã. Ela perdeu o sono ao ouvir passos pelos corredores da casa. Assim que ela se levantou para filmar, coisas estranhas e cabulosas começaram a acontecer. Misericórdia. Ela acabou de sair da cozinha e vimos que não havia ninguém lá dentro. Neste instante, vemos um vulto negro fantasmagórico a observando. E você, já teve uma experiência semelhante? Se sim, deixe nos comentários. O medo é tão profundo quanto a mente permite. Apenas respire, espere e tenha paciência e, principalmente, a vontade de viver de sentir e de ser. Filmagem real, história real de um surfista que após cair da prancha foi levado pelas ondas para dentro de um buraco assustador. É um vídeo que causa agonia a quem sofre de claustrofobia. Enquanto ele tentava nadar para fora do buraco, a maré ia subindo e jogando mais água para debaixo da rocha. Mais adiante o vídeo foi cortado, então, ele mergulhou e conseguiu escapar são e salvo enfrentando da terrível ressaca e já lá em cima ele religou a câmera. E você teria condições psicológicas para conseguir enfrentar uma situação dessas? O caso a seguir aconteceu na Geórgia. Enquanto investigadores do paranormal do canal Mind Seed exploravam uma casa, eles conseguiram captar fenômenos aterradores que deixaram até os cientistas apavorados. sim, alguma coisa moveu aquelas cadeiras e umas panelas logo acima, vejo como elas estavam há poucos segundos, sim, não havia ninguém nesta cozinha, parece que o que está na casa deles lhes deram boas-vindas Dessa vez não se passaram nem dois segundos da passagem deles, pelo início da escadaria, quando de repente o fenômeno se repetiu. Por um momento vimos a cortina do banheiro sendo empurrada como se tivesse alguém lá dentro. Enquanto dirigia pelas redondezas de uma reserva florestal no estado do Texas, um americano escutou um barulho muito forte e logo desceu do veículo em busca de explicações. Foi quando, de repente, ouve-se um grito desesperado aterrorizante vindo do interior da floresta fuck this I'm out fuck this. aqui estamos nós novamente com o canal topai explorando o edifício abandonado durante a exploração eles conseguiram imagens de algo diferente de tudo que já vimos até agora. Por alguma razão, vários objetos da casa encontram-se invertidos. Estou. O de seguir filmado por um trabalhador em frente a um córrego mostra algo estranho que aos olhos de muitos passará desapercebido. Preste bastante atenção naqueles arbustos próximo de onde aquelas meninas estão passando agora. Nas imagens, aparentemente nada demais, mas só aparentemente. Ao puxar o zoom, mais detalhes de algo aterrorizante que parece se esconder ali no meio. Parece que estava olhando as meninas. No nosso próximo vídeo, um homem que retornava da padaria registrou algo estranho no parquinho de seu condomínio. Sim, um vulto negro fantasmagórico em plena luz do dia. Certamente esperando uma criança para lhe provocar um acidente naqueles brinquedos por meio de interferência sobrenatural. No vídeo a seguir, a manifestação começa a ganhar mais força e fica cada vez mais visível. Novamente, em um parquinho, vemos uma criança muito feia sentada sobre um brinquedo meio imóvel e com rosto cabuloso. O nosso próximo vídeo foi publicado pelo canal Life of Luxury. Na ocasião, eles foram explorar um galpão de uma loja de roupas abandonadas após oito funcionários serem diagnosticados com uma doença muito grave e contagiosa. Lá dentro, eles se dirigiram à sala aonde eles menos deveriam se dirigir. Sim, a sala dos manequins e onde há muitos desses bonecos é 99% de chances de algo muito ruim acontecer.